Então nós vamos começar com uma xícara de óleo, três xícaras de trigo, uma xícara e meia de açúcar, três ovos, uma colher de fermento e 350 gramas de cenoura. Então nós vamos pegar esses ingredientes, primariamente os três ovos, vamos colocar também o óleo aqui no liquidificador e nós vamos acrescentar o açúcar e 350 gramas de cenoura. Não pode passar, pessoal, tem que ser certinho, 350. E vamos ligar aqui o nosso liquidificador e misturar todos esses ingredientes aqui. Então somente esse que vou no liquidificador, viu, galerinha? Somente esse. O ponto aqui, pessoal e amigos, é não deixar nenhum pedacinho da cenoura inteiro, certo? E vamos recolocar aqui no recipiente. Meu cachorro não para de latir, pessoal. Na hora do, de gravar o vídeo ele fica com de graça dele, parece que ele já sabe. Agora nós né, vamos colocar o trigo. Vamos colocar, pessoal, muito importante aos poucos. Vamos mexer aqui. Qualquer dia, pessoal. Qualquer dia, pessoal, eu vou colocar o mostrar meu cachorro para vocês. Tá aqui a sandália nele tem mais barulho ainda. <risos> então vamos misturar os pouquinhos aqui desse jeito, pessoal. Para não ficar nenhuma bolota de trigo. Pronto, o restante, o último. E vamos misturar, pessoal. Muito importante. Agora ele calou, vocês viram? O cachorro danado, é o bidu. <risos> e vamos mexer, pessoal. Vamos mexer para não ficar nenhuma bolota de trigo. Aqui na nossa massa, faça de acordo com como eu estou fazendo aqui, vocês não vão se arrepender agora pessoal, que nós já misturamos tudinho, o trigo, nós né, vamos colocar uma colher de fermento em pó e vamos misturar de leve só, só para dar o, o ponto certinho aqui, o bolo crescer misture, sem misturar muito já numa forma já untada com trigo e margarina, nós né, vamos colocar a massa do nosso bolo vamos lá. Pessoal, nós vamos levar esse bolo ao forno já pré-aquecido 180 graus e é muito importante nós deixarmos ele de 30 a 35 minutos. Possa ser que o seu forno seja mais potente do que o meu, você deixa aí uns 30 minutos e você verifica, viu? Olha como ficou meu bolo, passou aí, deixei 30 minutos só e olha como ficou, 30 minutinhos e agora pessoal, eu vou passar aqui a faca só para ele soltar um pouquinho Fica muito legal. O cheiro fica sensacional. Eu vou sacudir ele aqui um pouquinho só para ele soltar do fundo. Pronto, pessoal. Esse é o nosso bolo de cenoura. Especialmente delicioso. Vamos desenformar ele aqui. Vocês vamos ver como ficou o nosso bolo. Que espetáculo. Pessoal, olha só como está é o nosso bolo maravilhoso ficou bem fofinho presta atenção tá vendo olha só esse é o nosso bolo de cenoura daqui a pouco na hora que eu for colocar o caramelo eu vou, desenf... eu vou virar eles para vocês tá certo então vamos fazer o nosso caramelo vamos colocar meia xícara de açúcar e erro na adição aqui pessoal e meia xícara de leite Meia xícara de açúcar e meia xícara de leite. E uma colher de margarina bem cheia. E vamos colocar quatro colheres de chocolate. Então esses são os ingredientes para a gente fazer nosso caramelo de chocolate. Para colocar em cima do nosso bolo de cenoura. Tá certo, pessoal? E vamos mexer aqui e deixar num ponto espetacular que eu vou mostrar para vocês. Mexa bem sem parar, viu, amigo? Sem parar mesmo. O ponto aqui desse caramelo, dessa cobertura, é quando você passar a colher e fizer aquela lista do fundo da panela. Tá certo? Tipo assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Desse jeito. Agora, pessoal, já está pronto e nós vamos, quente mesmo, colocar em cima do nosso bolo. Ó, virei o bolo. Olha como ele ficou. Mano, bem corado. Olha isso aí, vai colocando e vai dando um design muito bonito aí no bolo. Cobertura caindo. Fica... Muito bonito. Mesmo. Faça, pessoal. Não deixe de dar seu joinha, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. É muito importante para o nosso canal crescer cada vez mais. E a gente vem trazendo cada vez mais vídeos como esse gostoso. Receitas fáceis de se fazer. Você vai encontrar somente aqui no canal dos irmãos. Calma aí que não acabou. Não, pessoal. Eu vou cortar o bolo para vocês. Olha só. Vamos lá cortar. Olha. Mano, o bolo ficou muito fofo Muito gostoso Nem comi, mas já sei que tá bom Nem comi Então vamos lá Deixa eu tirar ele aqui Eita lasqueira tá pai d'égua amigo Olha Pessoal Como ficou Ele tá despedaçando Amigos, faça o vídeo Faça essa receita de acordo com o que vocês estão vendo no vídeo Vou repetir Deixe o seu like, se inscrevam, assina, aperta o sininho aí, ative ele para vocês receberem todas as notificações aqui do nosso canal, do canal dos Irmãos, que vamos trazer sempre novidade para vocês. Pessoal, muito obrigado mesmo, valeu!